Agora que você já estudou os acordes, a troca de acordes, vamos trabalhar um pouco mais da coordenação motora, tá? Então a gente vai trabalhar a mesma sequência, tá? Dó, Lá menor, Fá e Sol. Só que agora nós vamos tocar é, o acorde da mão direita a cada tempo. Então, ó, 1, um, tá? No tempo 1 um, você vai tocar a mão esquerda e vai segurar até o tempo 4, tá? E a mão direita você vai fazer uma pulsação, contando junto, vai ficar assim ó, 1, 2, 3, 4, vai pro próximo acorde que é Lá menor, 1, 2, 3, 4, próximo acorde Fá maior, 1, 2, 3, 4 e o próximo acorde que é Sol, 1, 2, 3, 4, novamente dois três quatro lá menor um dois três quatro fá maior um dois três quatro e sol um dois três quatro ok?